Sabe uma coisa? Bom dia jovens Acho que no último vídeo, como eu falei, né, na um Belém Sofreu um acidente E eu nem contei pra vocês direito como que foi esse dia Eu tava na UFRA Fazendo Muitas missões lá e tal Aí fiquei longe do wi-fi dia todo manhã, toda na verdade. E aí, aí aconteceu que eu tive que falar com um cliente. E aí eu fui lá pro prédio pegar o wi-fi. E aí, quando eu peguei o wi-fi, as mensagens me carregaram. Foram um delas, logo as primeiras, assim dizendo: Assim é Ju, o número lá. JU, o número de uma placa. É, o nome de um cara. E com a seguinte mensagem: assim Me atropelou. Aí come, a mão começou a tremer, né? E a gente não. Hum, a gente não imagina a, a gravidade do. De um atropelamento, né? Aí, cara. Tive que largar tudo lá, e foi embora. Nem pensei duas vezes. Com a mão tremendo, acho que não devia nem ter feito assim logo de imediato, devia ter me acalmado antes. Mas, meu irmão estavam tremendo um pouquinho. Bora, galera. Não pode fechar o cruzamento, não. E aí tá, eu peguei a moto, fui -me embora pra, pra casa dela o máximo gente. Ah, mas antes de sair eu já liguei pra mãe dela. E ela te... Não, eu liguei pro número dela, quem atendeu foi a, a dona Ana, né? Minha sogrinha. Atendi ela falou que não andava pra falar, que estava saindo pro, pro hospital. Aí foi nesse momento que eu larguei tudo, peguei a moto e vou pra, pra casa dela. A distância da casa dela pra Ufra, acho que é uns. Uns 8km eu acho Por aí Aí eu peguei, fui o mais. Olha, jogou Tipo assim a placa, tá vendo? só com numeração diferente Eu voei <coughs> Fui o mais. Tipo a tosse. Fui o mais rápido que eu pude Tanto que Não sei se vai aparecer, mas alguma tosse em um baú aqui Na, na parte traseira porque eu fui muito um chutado né, já tava com um problema no baú que tava rachado o suporte dele e aí eu fui um desespero de chegar logo pra saber o que tinha acontecido, como é que ela tava aí eu fui, passei na lobada com tudo, o baú voou Puxa, quase que essa uma pessoa e aí eu fui pra sair da uva pra socorrer um acidente, quase que me envolvam no acidente né aí o baú, o baú voou, quebrou o suporte o baú não quebrou mas o suporte quebrou todinho, ainda vou ter que... Deixa eu ter que comprar um novo, porque a base quebrou e pra... não sei se vende só a base, é uma, uma boa... vou dar uma pesquisada no Mercado Livre depois se vende só a base, pra botar, porque me senta muita falta do baú, porque como eu ando de jaqueta, luvas, essas coisas, eu não... agora eu não tô conseguindo nadar porque ainda não tive tempo de lavar minha jaqueta, mas... É, mas quando eu quero usar, não dá pra usar por causa do não tenho de guardar Na mochila também não cabe E aí fica um pouco difícil essa logística E aí tá, eu cheguei lá na casa, o rapaz tá aqui bateu, lá, o senhor na né, de idade já Tava lá também Primeiro momento que eu, quando eu cheguei lá não consegui nem... Nem olhar pra cara dele eu, Logo deixei o capacete entrei, vou querer logo falar com ela Não sabia nem como tinha acontecido né E aí... Aí eu vi a bichinha tá segurando o choro lá, já tinha... Tadinha Olha a intrude Amigo meu Tá pensando em vender não mestre? Tá pensando em vender? Ainda não? não, não. Obrigado! Quando na moto com um amigo meu E aí... Aí eu vi lá a bichinha toda ralada, o braço todo ralado, toda mancando né não consegui andar direito, o ombro lascado é Natal, na para Ivana. E, e aí eu, é eu só consegui abraçar ela forte vivi. E grado a Deus que ela estava viva né? primeira coisa que eu fiz E aí depois o segundo passo foi a gente levar ela para o hospital Para bater raio-x e ver se ela não tinha quebrado Porque ele, ela pediu para trazer ele Ele queria levar para o hospital né? Mas ela, ela pediu para trazer ela primeiro para casa Para depois ir para o hospital e aí, tá. <risos> Fui levar minha sogra de moto, que o carro dele só tinha um espaço Pra ele mais uma pessoa, né, que é só dois, dois bancos. E a gente foi lá, mas que era tipo uma uma estrada assim, com dois lugares. A gente foi, bateu raio-x, aí quando bateu raio-x, a gente viu que não que não deu nada. Aí o, o rapaz e ela que o senhor que bateu ela e ela ficaram emocionados, né? Eles choraram o dia livre que não, que não quebrou a, a tadinha. E esse foi um dia ruim, foi um dia ruim, mas que também foi bom. Foi bom pela graça de Deus da dela tá com vida e tá conseguindo voltar às atividades normal, que não foi nada mais grave do que poderia ser, né, tipo uma fratura exposta, ou uma fratura de verdade graças a Deus foi só escoriações e luxações mas aí graças a Deus deu tudo certo então esse foi um dia mais isso da minha vida um dia que eu tive que a gente teve que ter muito jogo de cintura para manter a calma eu digo manter a calma não se de, de bater no rapaz não isso aí a gente jamais bate pra violência nada mas o digo de manter a calma para não se desesperar com a situação de falar ah, só quebrou alguma coisa só que desesperar com a saúde dela né Afinal, você, alguém que você ama de muito e aí... A gente esteve calma a maior parte do tempo, né? vi que tava, as coisas estavam sendo resolvendo, pouquinho a pouquinho, o cara tava dando uma assistência bacana. Então, isso tranquilizou a gente. Graças a Deus. Então, esse foi um dos dias mais tensos da minha vida. Que eu estou compartilhando pra vocês. Logo logo aí, se der, a gente... Gravo um vídeo com essa neta Motovlog Belém na estrada. Assim que ela se recuperar melhor. Certo? Um forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu!